Olá oh, galera, tudo bem? Você é que vai prestar vestibular para medicina e já está pensando em Parei de assistir série, vou largar a academia, tô me despedindo dos amigos, está preocupado com a seleção natural? Hahaha! <risos> não, não, não! Se liga nesse vídeo que a gente vai te mostrar que dá para estudar para Medicina e, além disso, ainda sobra tempo para você aproveitar a sua vida. Seleção Natural vai te mostrar que você é apto e... deixa acontecer naturalmente. <risos> você já se imaginou escalando o Everest? Já imaginou? Atravessando a nada o Canal da Mancha, dando a volta ao mundo de balão? Ai, professor, mas isso é tão difícil. Mas vai se acostumando, porque passar para a medicina é mais ou menos a mesma coisa. Você sabe né, que as maiores notas de corte do SISU são para a medicina. É muito difícil você passar numa faculdade pública, e até mesmo nas privadas é bastante complicado. Então a nossa primeira dica fundamental é se reconheça como um vestibulando de medicina. Então, quando você for estudar, não estou dizendo que é para você estudar 20 horas por dia, não é isso. Mas quando você for estudar, o faça é por completo. Pega seu celularzinho, ó. meu celularzinho aqui, zone longe, zone, zone longe. Você não vai ter que ter o celular perto, você não vai ter que ter o Facebook, o Instagram. Deixem sempre as distrações de lado. Construa ali sempre um santuário, um santuário de estudo. E avise quem possa te atrapalhar que, ó, não, esse meu momento é o um momento sagrado, é um o momento que eu vou estar estudando. Então você vai estar assistindo a aula, você vai estar anotando conteúdo, fazendo resumos, mapas mentais, exercitando e se entregando por completo ao estudo. Às vezes você pensa, né, ah, não, quanto mais eu estudar, mais eu vou aprender, melhor será o meu resultado, não é isso? Você não tem que se dedicar mais tempo, você tem que estudar bem. Tem que se entregar por completo, deixando sempre as distrações de lado. Entendeu? A segunda dica você já deve estar cansado de ouvir. Você tem que ter organização e planejamento. Ah, mas o que é organização, professor? É ter todos os livrinhos no lugar. Não! Você tem que saber exatamente o que estudar e quando estudar. Então, você tem que montar o seu cronograma de estudos. É lógico que pra te ajudar, a gente montou um cronograma perfeito para quem vai estudar para baixar em medicina. Para baixar, basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo, bastante importante. E vai a dica, quem gente planejar assim, vou estudar segunda-feira biologia, tá errado? não é estudar biologia. Você tem que saber que, ao longo de duas horas, você vai assistir uma videoaula, você vai fazer o um resumo, você vai resolver exercícios e não de biologia. Vai fazer, por exemplo, de teorias evolutivas, ou, por exemplo, de fotossíntese, ou, por exemplo, de síntese proteica. Quanto mais esmiuçado, detalhado, for o seu planejamento, for o seu cronograma, maior a chance de você ter sucesso e garantir que você cumpriu todo o planejamento quando chegar o dia do Enem, quando chegar o dia do vestibular. A dica de número 3 é seja um estudante ativo. Ah, professor, mas falar é fácil, né? Como é que a gente faz para ser um estudante ativo? O que é ser um estudante ativo? Gente, a dica é, sempre antes de você assistir uma aula, pega um resumo, pega um texto sobre aquele assunto. Leia aquele texto, mesmo que de forma rápida, e escreve as suas dúvidas na forma de perguntas. Porque quando você estiver assistindo a aula, você vai, ah, não, essa é a resposta da primeira pergunta, essa é a resposta da segunda. Isso é uma forma de você se apropriar melhor desse conteúdo, desse conhecimento. E não esquece, cara, acabou a aula, não vai deixar para... Ah, daqui a pouco eu faço, daqui a uma semana eu faço, daqui a um mês eu faço... Não! O mais rápido possível, faça o resumo com as suas palavras. Isso é muito importante. Quem sabe construa um mapa mental, porque depois, quando chegar mais próximo da prova, você tem aquele conteúdo facilmente acessado e o melhor, foi você quem escreveu. Então é muito maior a chance de você conseguir entender ou relembrar aquela dada matéria. beleza? A quarta dica é uma que, sem dúvida, você já sabe, todo mundo fala, que é resolva muitos exercícios. Gente, não tem como passar para medicina, sabe, mandar bem numa prova como o Enem, se você ficar só assistindo aula e lendo, assistindo e lendo. Não, não, não, não. Você tem que treinar. Isso é muito importante. Bo... Você tem que treinar. Olha, vou dar uma dica de uma ex-aluna nossa, a Sara Schoenmeier, que passou para a medicina, o FRJ, agora já está trabalhando até na Europa. Beijo, Sarinha. O que a Sarinha fazia na hora de estudar? Ela sempre que estava resolvendo o um exercício, ela colocava ao lado da questão C, a letra C, para aquela questão que ela tinha certeza que ela tinha acertado. A letra D para dúvida. Putz, dúvida, não sei se eu acertei ou não. E a letra N para ó, não sei, açaí é braba. Eu não sei, não sei de jeito nenhum. Por que isso é importante? Que depois, quando você conferir o gabarito, aquela que você pode até ter acertado, mas você estava com dúvida, você vai rever aquele conteúdo e ter certeza que aí sim agora você tem aquele conteúdo em questão, entenderam? Então, você não tem que pautar só nos acertos, pelo contrário, a dúvida e o erro é que vão gerar o um maior aprendizado na hora de você estudar. E como exercitar é importante, tu tá ligado, né? Que aqui no Descomplica a gente tem simulado e a ferramenta de exercício com um montão, milhares de questões pra você poder fazer, beleza? A dica de número 5 é uma dica bastante inusitada, sabia? Sabia que você pode fazer podcasts, isso mesmo, podcasts, com você mesmo explicando a matéria? Imagina que você está estudando sobre respiração celular, e aí você resolve gravar isso no seu celular para escutar quantas vezes quiser a sua explicação sobre respiração celular. Então, quanto mais áudios você conseguir fazer com você explicando a matéria para si mesmo, isso significa que depois você vai ouvir esses áudios quantas vezes você quiser e vai conseguir aprender melhor. É lógico que, se tiver uma musiquinha envolvida, é melhor ainda, né? Então, se você tiver essa veia artística, escreva paródias, coloque uma melodia naquele assunto, que, gente, isso vai ajudar muito a você guardar. Quer ver um exemplo? Sou ordem, biologia, o esculacho, insulina, acido grácio, uma enzima, outra embaixo. É, eu sou sinistro, do polissacarídeo, celulose e amido parou, parou, parou, parou, se você quiser, tem ideias de outros, sabe, podcasts, paródias bacanas, o Descomplica tem uma série de paródias que vão te ajudar a aprender, clique aqui em cima que você vai ter acesso a elas. Bom, você que é um vestibulando de medicina, não pode dar bobeira e tem que ter foco nas específicas. A TRI está arrancando o cabelo de muita gente, não é verdade? Muita gente preocupada, ah, mas eu acertei, não tirei a pontuação necessária. Imagina nas específicas. Você sabe que várias faculdades colocam pesos diferentes para as várias áreas do conhecimento. Então, especialmente, ó, biologia, química, física, linguagens, deem um gás a mais nessas matérias, que dependendo para onde você vai fazer vestibular, Cara, isso pode ter uma pontuação maior do que as demais áreas. Então, foco nessas disciplinas que vão garantir um resultado melhor. Mas, ó, vestibulando de medicina não pode dar bobeira. Não é por isso que você vai deixar de lado a matemática, né? Vai deixar de lado as humanas. Você tem que ter um desempenho exemplar para que você consiga a tão sonhada aprovação. E a nossa última dica é. Descanse! Ah, professor, mentira! Eu escuto os vestibulantes de medicina dizendo que tem que estudar, estudar 20 horas, 22, 24, 28 horas por dia, né? brincando. Mas, gente, não é isso, gente. Não é isso. O vestibular de medicina não é uma prova de 100 metros rasos, entendeu? Não é o que você vai estudar assim, ó, uma semana, um dia, e vai garantir a sua aprovação. O vestibular de medicina ele é mais semelhante a uma maratona. É um trabalho contínuo que você vai ter que ter ao longo de meses, às vezes anos, para que você consiga uma aprovação lá no final, né? que você consiga aquela bandeirada, consiga a sua medalha de ouro. Então, se é um trabalho que você vai ter que se dedicar durante meses, isso significa que você vai ter que ter um domingo, você vai ter que ter um momento de descanso, de curtição com os seus amigos. Porque acredite, se você não fizer isso, você não vai aguentar. Vai chegar agosto, vai chegar setembro, você vai estar tá caindo pelas tabelas. Então, como uma forma de você dividir o seu trabalho até o momento da prova, garanta esses momentos de descanso. Sério! Porque aí você, a cada momento de descanso, você vai ter revigorada a sua energia para que na outra semana você possa estudar, você possa ralar tudo novamente. Então, o segredo da aprovação também é ter esses momentos para você, porque a gente sabe, gente, psicológico, cara, na hora da prova, destrói muita gente. E a gente quer sua aprovação, não é isso? Sabe o que a gente quer para você? Essa destruição, essa exaustão de quem se dedicou 24 horas por dia, 7 dias na semana. Ai, gente, é isso, galera. ó Siga essas dicas que eu já estou até escutando aqui, sabe o quê? A musiquinha da Vitória. Tatan! Pois é, a musiquinha da sua aprovação. Galera, tem que acreditar, 2020 é o seu ano, tudo vai dar certo. E ó, se você quiser aquela ajuda do Descomplica, a gente tem aqui o nosso plano Medicina Top, onde nesse plano você vai ter, além das aulas voltadas para o Enem, monitorias, correção de redação, aulas de exercício discursiva e um aprofundamento em Biologia, Química e Física, que são as matérias que podem dar aquele mega diferencial na tua aprovação. Aqui na descrição do vídeo, você tem o um link, ah, é a parte que você estava esperando, para poder assinar ó, com aquele descontinho na faixa. Então acredita, 2020 vai ser o seu ano. Ó, Curtiu? Não esquece, segue a gente, Sabe, curte esse vídeo. E se você é vestibulante de medicina, coloca aí um comentário, gente. Coloca um comentário, sabe, o que, que você achou. Um comentário motivacional. É o meu ano, ó, desse ano eu vou passar. E quais são os próximos plantões que você quer que a gente faça aqui pra você. lê Grande beijo a todos. E vamos lá, gente. Rumo à aprovação. Isso é maneiro.